Primeiro passo que eu achei importante no OpenTools é configurar na guia de preferências é, onde fica localizado o meu FFmpeg. Sem o FFmpeg eu não consigo exportar em formato de vídeo. Tá? É, no Linux ele fica na pasta UserBeam, pelo menos na, nas versões baseadas em Ubuntu. É, nas distribuições baseadas em Ubuntu, eu não sei dizer em outras. Bem, configurando aqui o caminho do meu FFMPEG, eu consigo exportar em vídeo, senão só sequência de imagens. O comentário que eu faço só é, em relação a isso é que no Linux, pelo menos, não sei em outros sistemas, eu só consigo exportar em MPEG 4. tá? Ele não me permite outros formatos. É, eu não gosto muito disso, prefiro sempre arquivos brutos para ter o máximo de qualidade possível. Então eu ainda vou preferir exportar do OpenTools como sequência PNG para manter o máximo de qualidade possível. Beleza, vou fechar aqui a janela de preferências. Outra coisa importante é a possibilidade de eu manipular a minha área de trabalho. Eu posso, segurando a tecla espaço, eu movo. Segurando Shift espaço, eu dou zoom e Ctrl espaço, eu rotaciono a minha área de trabalho, ok? É mais ou menos assim que ele funciona. Se eu for trabalhar com manipulação de câmera, ou seja, com movimento de câmera para animar, me facilita, até para ver a ordem dos objetos, trabalhar com a câmera 3D, né? É... Que me facilita, eu estou usando atalho aqui para dar zoom, tá? A rodinha do mouse também dá zoom. E assim como o Blender, se eu segurar Shift e rodinha do mouse, eu manipulo a minha, a minha área de trabalho. Nessa câmera 3D, eu posso visualizar a ordem dos objetos em relação à câmera. E aonde é eu vejo também a animação da câmera é, propriamente dita. na visualização da câmera, eu vejo exatamente aquilo que a câmera vai me, vai me dar de resultado final do render. Okay? Voltando aqui para a minha mesa de trabalho... A primeira coisa que é válida a gente ver é a animação quadro a quadro Para isso ele trabalha com o conceito de animação de colunas Eu consigo ver cada coluna Cada coluna dessa é como se fosse uma trilha de vídeo tá? é, Ou um layer de, de imagem é, Então, por exemplo, trabalhando na coluna 1 Se eu quiser fazer uma animação quadro a quadro bem, Eu vou fazer um objeto bem tosco Comentário interessante que o OpenTools reconhece a pressão da tablet, tá? Eu vou colocar um mínimo de tamanho 2, vou colocar 3. E vou colocar o um máximo de tamanho 9, para as variações. Olha, e vocês podem notar que ele faz isso de forma bem interessante, tá? É, vou colocar aqui um tamanho 1 novamente. E aí a gente consegue ver uma variação maior Do, do meu traço Ok? Para eu selecionar tudo para apagar Basta ir na setinha de seleção Selecionei tudo deletei é, Eu vou voltar aqui para a questão do quadro a quadro Só para vocês entenderem melhor Como isso funciona né? Estou no quadro 1 Da coluna 1 é, eu Vou fazer bem a bolinha básica só para poder a gente ver os recursos da ferramenta. Então, bolinha básica. Quadro 2. Detalhe. Se eu quiser habilitar o Onion Skin, que é a casca de cebola, ele me mostra aqui no quadro em que eu estou desenhando, que é, é onde eu tenho a minha mesa de trabalho. Se eu clicar um quadro acima e um quadro posterior, ele me mostra o Onion Skin para os próximos. Eu posso ir aumentando isso, ou seja... Eu posso ver vários níveis de onion skin. De casca de cebola para minha animação. Para eu poder trabalhar. Enfim, estou no quadro 2 aqui agora. Vou fazer a segunda bolinha. No quadro 3, a terceira bolinha. No quadro 4, a quarta bolinha. Se eu quisesse ver, olha. Os, os anteriores. Opa, bastaria eu marcar. Tá, é quadro 5. Vamos lá, quadro 6. Quadro 7. Isso aqui é só algo rápido para poder a gente entender como funciona a ferramenta. Enfim, então eu fiz um, um pequeno exercício aqui. De 8 quadros, posso prever esses quadros aqui. Posso diminuir o frame rate de 24 para 12, por exemplo. Bem, Outra parte importante do OpenTooms é o uso de animação Twinning. Para isso, eu vou importar um vetor é, criado previamente com o Inkscape. É, vou navegar aqui até a pasta. Ok, vou importar esse SVG, ele já está importado, eu posso visualizar ele na coluna 1, ele só não está visível na minha área de trabalho, porque o objeto ficou fora do, da área mesmo. Então vou arrastar o desenho para o centro da minha mesa. Uma coisa importante é o seguinte, esse botão aqui da barra de ferramentas é, que fica acima da seta de seleção. Ele é um dos mais importantes no OpenTools. Por quê? Ele é a ferramenta de edição. Onde eu edito todo o conteúdo da coluna. Ou seja, todo o conteúdo do layer. Né? Eu vou considerar que coluna é igual a layer. Que é igual a trilha. Tá? É, então não importa. Se eu tenho 200 frames. 50, 20, 10 frames. Tudo que eu fizer com essa ferramenta. Ele mexe no conteúdo da coluna. Tá? Então aqui eu quero... É, mexer com a escala, então eu seleciono escala. Olha, ele já está mudando a escala para mim de todo. Se eu tivesse 10 frames, seria um de todos os 10 frames. Ok? Bem, para fazer a animação vetorial, eu prefiro trabalhar no layout de animação. E aí vocês vão notar que, independente da coluna que existe aqui, que eu tenho os meus frames, eu tenho do meu lado direito um preview né? é, do vetor. Do, do quadro selecionado que é o quadro 1, o que, que eu preciso fazer para ter uma animação Twin? Eu seleciono o quadro, botão direito sobre ele, duplicate drawing, ele vai duplicar. Agora o que eu vou fazer? Eu seleciono o um segundo de baixo, eu vou editar algo muito simples só para vocês verem é, como o OpenTools funciona com a animação Twin. Tá? Não vou mexer na, no objeto inteiro, eu só peguei aqui um trecho. Fiz uma alteração no, no vetor. Bem, o que, que eu faço agora? Eu seleciono todos, do primeiro ao último, todos os quadros. Vocês podem notar que nos quadros vazios ele coloca uma, uma tag de in between, que é intermeio. Clico aqui, escolho o tipo de interpolação, vou colocar o linear mesmo, in between. Ele agora criou para mim todos os quadros que eu precisava entre um e outro. E agora basta eu arrastar isso para a minha área de, de coluna. Para eu ter esses quadros que eu possa usar na minha animação. Olha. Agora sim eu posso ver na minha mesa de trabalho. Essas mudanças. Vou pressionar o playback aqui. Tá? Então aqui eu fiz uma animação twinning. Ou seja, com intermeio a partir de deformação de vetores. Esse é um segundo recurso muito bacana. Porque além de eu poder animar quadro a quadro, eu posso animar o vetor, se eu precisar, para uma animação secundária, por exemplo. Bem, nós vamos ver agora o recurso do OpenTunes para animação de recorte com bons. Tá? Para isso eu vou criar com a ferramenta de polyline alguns desenhos aqui. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Vou colocar em colunas diferentes, tá? Vamos dizer que isso aqui seja um braço, tá? Bem tosco, mais um braço. Coluna 3, vou colocar uma mão. Tudo bem tosquinho, mas é só para poder a gente entender o recurso. Olha, eu tenho três objetos, cada um em uma coluna. Perfeito? Vou novamente naquela ferramenta de edição da coluna inteira e vou na opção de centro. Então, ó, na coluna 1, eu vou colocar o centro aqui. Na coluna 2, que representa o antebraço, vou colocar o centro do objeto aqui. E na coluna 3, o centro do objeto. Vem para a área do pulso. Feito isso... Nossa a vida está muito fácil de, de trabalhar. Eu venho nessa janela de esquemático, né? De esquemático. O que, que eu vou fazer aqui? Eu tenho a tabela e tenho a tabela, eu tenho a mesa e eu tenho os as três colunas aqui. O que eu preciso fazer é dizer é, a hierarquia. É aqui que eu monto a hierarquia de quem depende de quem. Fiz a minha ligação, tá? Ou seja, a coluna 1 está ligada à mesa, a coluna 2 ligada à coluna 1 e a coluna 3 ligada à coluna 2. Agora, qual é o próximo passo? Eu venho na ferramenta de Skeleton Tool, clico sobre ele. Ele já está na opção de Build Skeleton, ou seja, ele já cria o esqueleto ligando todos os centros. Por isso que criar os centros, posicionar os centros de rotação é a primeira parte. Ele já cria aqui para mim... Uh, de um centro a outro o, o esqueleto. E agora, porque eu montei a hierarquia corretamente, eu consigo manipulá-los de forma que eles é, um dependa do outro. Só que eu mudo agora o modo de Build para Animate. E agora sim, eu posso animar cada parte. Tá? Então, para fazer recorte, super tranquilo. Tá? Eu trabalhar aqui no OpenTunes. Ok? Para eu animar isso Basta eu Isso é uma coisa que a gente não viu ainda é, Eu vou duplicar aqui a quantidade de quadros Para eu visualizar esses quadros em todos os objetos Vocês podem notar Que no quadro 1 ele fez uma chavinha Ou seja, eu tenho uma posição inicial né? Eu estou no quadro 1 Eu tenho, coloquei o, o, o esqueleto em uma posição Vou no quadro 7, por exemplo, ó, ele já cria um outro quadro-chave para mim. Vou no quadro 8 e vou no quadro 10. Vou acrescentar mais um quadro em cada um. Olha, só selecionar o último, arrastar para baixo. E agora, no último quadro, eu faço um ajustezinho só para eu ter Vamos ver como é que ficou. Muito bem. Então é assim que funciona a animação de recorte no OpenTunes. Nós vamos ver agora o tipo de animação por PEG, é, que é um recurso que. Pelo menos essa nomenclatura eu conheço por conta do Tumbum. É, que é simplesmente eu, eu uh, associar um objeto a um, um nulo, né? O PEG é como se fosse um objeto nulo, que ele não é renderizável, mas ele pode carregar o meu objeto principal. Bem, para vocês entenderem melhor, eu vou criar na coluna 1 um, um círculo, tá? É, vamos lá, elipse. Criei o meu objeto. Mais uma vez, se eu quero manipular todos os frames, olha, eu venho nesse nesse ícone aqui, que é de manipulação do, do objeto como um todo da coluna, o centro, eu posso mudar a posição do centro, e agora a posição do objeto, vou colocar ele mais acima. Bem, o que, que eu vou criar aqui agora? Eu vou criar nessa mesma janela de esquema, né, esquemático, um peg. Olha, new peg bar. Fiz o PEG. O que eu preciso fazer agora é associar o meu objeto a ele. Então, eu clico no ícone azul, vou até o vermelho. Agora, eu posso manipular o meu PEG. Olha, eu manipulando o meu PEG, eu animo o objeto como um todo. Isso me serve muito para deslocar o objeto. Deixa eu mudar aqui o centro dele. Vou colocar o centro dele mais ou menos no centro do círculo. E agora eu posso manipular a posição. Tá? Manipulando o PEG, porque eu posso ter na minha animação, vamos ver isso aqui agora, eu vou pegar o meu objeto, tá? Vou copiar, vou colar, é, vou editar só para vocês verem que eu posso vou copiar o objeto de novo, colar no quadro 3 Deixa eu ligar o onion skin aqui para poder a gente ver melhor tudo que está acontecendo tá? objeto 3 enfim estou fazendo qualquer coisa aqui só para poder a gente ver que para que, que serve o PEG enfim eu tenho aqui três frames de uma, de uma movimentação aqui desse objeto, tá? Agora, com o PEG, eu posso deslocar todo o conteúdo. Venho no PEG, no quadro 1, ele se encontra nessa posição. Vamos dizer que no quadro 10, no quadro 10, ele se encontra nessa posição. Só que, olha, eu não tenho desenho suficiente até o 10. Então, o que eu faço? Eu vou no 3... Vou arrastar ele até o 10. Tá? Olha só. Eu tenho aqui agora o meu peg. Tá? Trabalhando. É, em todos os quadros. Eu tenho deslocamento do meu peg. Independente da animação que está acontecendo entre os frames. Tá? Então peg na verdade é para eu deslocar. Animando né? Todo o objeto. É, com seus frames dentro de uma coluna. E eu tenho várias coisas: eu tenho posição, rotação, escala né, e distorção com shear. Basicamente é isso. Agora nós vamos trabalhar com um peg seguindo um caminho, ou seja, um path. Bom, para isso eu tenho o meu círculo, vou editar o centro do círculo, vou agora criar um peg. Olha, vou associar o meu objeto ao PEG, isso quer dizer o que? Que eu manipulando o PEG, eu, vou, é, eu manipulo todos os objetos associados a ele. Com o PEG selecionado, eu clico na opção de Path, e agora eu desenho um caminho, por exemplo. Ó, ele pergunta se, se eu quero substituir o path anterior, eu digo que sim. Agora o meu PEG, é, ele vai seguir o caminho, olha. Então o que eu faço? No quadro 1 eu deixo ele na posição inicial, vou criar 10 quadros aqui para o meu objeto e no último quadro eu vou colocar o PEG na última posição. Enfim, rapidamente nós temos um, um objeto que segue um caminho. Últimas considerações importantes do OpenTunes são que, por exemplo, com as colunas, se eu quero mexer a ordem de colunas, de desenhos, basta eu parar com o cursor em cima da, do canto da coluna e arrastar a coluna para onde eu quero, e dessa forma eu consigo mudar a ordem é, dos objetos. Okay? Outra coisa importante é que ele importa áudio na coluna. É possível que nós importemos áudio para poder sincronizar um desenho. É, ele importa, ele importa o Magpie file, ou seja, é o arquivo para lip sync. Eu consigo gerar o Magpie file com o Iolo, por exemplo, ou o Papagaio. Eu prefiro usar o Iolo porque ele é totalmente livre, ele é em Java. É, enfim, não vou fazer aqui o exemplo porque o objetivo é só mostrar o recurso. Mas enfim, eu tenho um lip sync eu digito o meu texto aqui, né? tem que ter esse áudio gravado, eu importo o arquivo de áudio com o texto escrito, eu não preciso de pontuação, uh, e aí eu salvo como Magpie Time Sheets, ok posso exportar como arquivo morro, que é o do papagaio, que o Synfig usa, o Blender usa também, o Blender tem um add-on para Lipsync, que importa arquivos do Iolo e do MagPy. E eu tenho o formato do MagPy, que é o que o OpenTunes usa para fazer Lipsync. Então, você usando o Iolo, você consegue gerar aí o arquivo MagPy. E pelo OpenTunes, você tem a opção de importar o MagPy file. Okay? Então, acho que já dá para termos aí uma, uma, uma prévia das possibilidades do OpenTunes. Uh, outro recurso que eu não mostrei, que fica para outro tutorial, mas talvez nem precise, é que nessa janela esquemática eu posso alternar para o FX, Effects. E aí clicando com o botão direito aqui, ó, eu tenho a opção Add Effects, FX, e eu tenho vários efeitos. Blur, efeito background, distorção, noise, enfim. E aí também trabalha com esse mesmo conceito de fluxograma, né? ou de nodes, que é o que o Blender usa, é, o Natron usa também, e aí você vai linkando o efeito ao objeto que você quer, e aí você tem o efeito desejado. Voltando para a janela esquemática, eu tenho essa, isso que vocês viram agora, que é organizar a hierarquia de objetos. Então é basicamente isso.